falo a seus cabra macho, tudo beleza com vocês? Então, nesse vídeo eu trago para vocês, uma receita com um poderosíssimo alimento que vai te fazer aumentar sua resistência, e ter mais força e prolongação nas suas atividades sexuais. Mas antes, curta esse vídeo e se inscreva em nosso canal para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Cebola Verde. As sementes de cebola verde são afrodisíacas e, portanto, ajudam a diminuir a ejaculação precoce nos homens. Essas sementes aumentam a resistência e a força do homem, permitindo-lhe prolongar sua capacidade sexual. Para usar este remédio, basta esmagar as sementes e misturá-las com a água. Beba este remédio três vezes ao dia antes da refeição. A cebola branca também pode ajudar a aumentar sua capacidade sexual e fortalecer seus órgãos reprodutivos. Se você gostou dessa receita, você vai gostar ainda mais dessa outra. Aqui embaixo na descrição desse vídeo, eu deixei um link de um método poderoso que vai fazer você destruir de uma vez por todas, a ejaculação precoce. Então, não perca mais tempo e clica no link que está aqui na descrição desse vídeo.